Antes de terminar, eu queria dar mais uma dica. Um truque que eu lembrei aqui que eu acho que pode ser útil para fazer esse trabalho do tabuleiro. Vamos supor que você quer fazer a base do tabuleiro com, com bastante detalhe, assim. Mais ou menos igual você já fez as peças. Só que nas peças você usou screw para girar a peça e ela ficar redondinha, né? O que, que isso tem a ver com o tabuleiro se o tabuleiro é quadrado? É muito simples, é só você ficar esperto, olha só. Eu vou criar, da mesma maneira que a gente fez para criar o bispo, por exemplo, uh, eu vou criar um single vert, ok? Vou extrudar ele no eixo X. E aí eu vou fazer o perfil do meu tambuleiro. Da mesma maneira como você fez lá as suas pecinhas. Vou fazer sim margenzinho aqui, ó vou deixar um, um espaço pra dentro ah pô, mas se eu aplicar o screw aqui, eu vou fazer uma, uma peça de xadrez, né cadê ele? aqui, ó ficou parecendo um prato uma bacia, sei lá o que se liga nessa Aqui em cima você fala Quantos graus que você quer fechar O seu parafuso aí, né? Tá certo E aqui você tem a distância Do parafuso então. Deixa isso quieto E dá uma olhada aqui embaixo ó. Aqui tem tá um lugar onde você muda Quantos lados Que a sua forma vai ter É só você abaixar Para 4 E pronto Tá aí sua base linda maravilhosa Tá? no mesmo esquema que a gente criou as pecinhas se você quiser mudar o perfil é só editar aqui tá? não esquece o seguinte ó. O, é, o screw ele tem um número diferente de lados para a interface, para o né do Blender e outro número separado para o render porque, por exemplo, quando você está trabalhando, você pode falar para ele, por exemplo, eu quero ver 12 lados, mas na hora de renderizar eu quero ver 36. Aí fica mais leve na hora de trabalhar, né? Mas no render você põe mais detalhe. É só você lembrar, de antes de renderizar, você tem que voltar isso para 4. Ou então você pode fazer 4 lados e dar o Apply. Aqui do lado do meu Screw. Você pode dar o Apply e aí sua transformação fica... Perene aí. Depois disso, é só você fazer é, o seu plano. Tá? É só alinhar aí com, com a altura da, da base. Escalar com o tamanho que você quer. E cria o um material e tudo mais do jeito que a gente já viu nos outros vídeos. Tá? Só um truque aí, caso você tenha esquecido do seu amigo Screw, ele pode ser usado de várias maneiras. Eu, eu gosto de ensinar esse truque nesse exercício, porque é uma maneira de, do aluno entender melhor como que o Blender funciona. Assim. Se você entender direitinho o que, que cada coisa faz, você pode aplicar para várias coisas diferentes. Então, é, ao longo do tempo, à medida que você for conhecendo as ferramentas e as opções do Blender, você começa a pensar maneiras diferentes de usar elas e misturar essas técnicas todas para criar o que você quiser. Ok? Dá uma olhada na internet, pega umas referências bacanas. Não tenta fazer nada muito complicado, não. É só para a gente finalizar. E terminar esse trabalho logo. Depois, se vocês quiserem fazer um tabuleiro mais detalhado para botar no portfólio de vocês, tudo bem. Mas vamos tentar terminar o primeiro trabalho logo para começar o segundo. Senão o nosso cronograma inteiro vai ficar atrasado. Ok, Então tá aí, alguns jeitos diferentes de, de fazer o tabuleiro Experimenta aí, testa bem o, o VMap, Porque a gente vai usar isso muito daqui pra frente E qualquer dúvida, me manda aí um WhatsApp, mensagens, etc Google Classroom, sei lá o que Boa sorte aí com o seu tabuleiro Ok, boa sorte aí pra vocês, até mais Assim termina mais uma aula do Verloc. Obrigado por assistir.